As artes plásticas, a arquitetura, tudo isso é arte. Uhum. Não, não há que haver uma separação das, das linguagens. Acho que todas as linguagens artísticas podem ser só uma. Só uma, uhum. exatamente. Daí oh, a, tudo a, tudo a companhia artes, que eu quero é, fundar... Eu, digo, quer eu achava dizer, que, a linguagem, é que a linguagem era o amor, mas tudo bem. Agora é <risos> <também> pode fazer parte. <risos> <mais. risos> Pampada! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Uh, estávamos aqui a falar em off-camera que este é o 45 quinto episódio. Epá, fogo! Yeah. Uh! Não é nada fácil fazer uma coisa destas uh, sobre a cultura e na madeira. Portanto, acho que estamos todos parabéns e um agradecimento muito especial ao Estúdio 21 que proporciona o espaço e proporciona também uh, toda a parte técnica e, e temos é por isso que temos este som maravilhoso, ali pelas mãos do Alex Gonçalves, portanto, uma salva do uh! Alex, à Andréia, à Andrea também ali atrás das câmaras, e também agradecer aos nossos patrocinadores desta temporada, a Johnny Walker, temos ali o Stradiman a andar, não sabemos para onde, mas sabemos que vai estar a andar para a frente, frente. é sempre para a frente, nunca olhando para trás. Temos aqui o J&B Botânico também a patrocinar esta, esta relampada, temos a Tulipa, que sempre nos proporciona com este ar mais... Uh, Agora está campestre, não é o que tu estavas a dizer no outro episódio, Era, uh, é estavas a dizer que era tropical e eu não. Não, é campestre. É campestre. E, de facto, e de facto é mesmo campestre. Uh, um agradecimento <risos> à Tulipa, como já disse, e um agradecimento uh, também à Bioforma. Uh, temos ali os osso também, temos, é verdade, o regresso dos do osso ao relampado, uma salva uh, de palmas Será o osso que irá fazer umas magias para nós ali naqueles copos magníficos uau. que uh, farão com que a nossa conversa seja ela mais gente mais escorregadinha, mais Mas, de facto, já estou a falar demais, ainda não anunciei os meus maravilhosos convidados. Temos uh, uma TV host. Uh, Tivera, uh. terapeuta de psicomotricidade uh. terapeuta do riso reflexologista, wow. storyteller e instrutora de exercício físico e bem-estar Catarina Fernandes wow. Wow. <risos> nem lembrava que era isso tudo e do outro lado do sofá temos dobrador, o voice actor vamos lá dar aqui uma Hum, hum, o, um exatamente, requinte. Do requinte, voice actor, de vozes muito reconhecíveis uh, pelos millennials, como o Aladinho, em é verdade, temos aqui a voz presente uh. connosco, a voz do Aladinho, a voz do Rafael, das yeah. Tartarugas Ninja, do Pokédex, de alguns filmes de, do Pokémon, uh, vozes também nos filmes da Barbie, Campeões Oliver e Benji e também faz os smartphones o Valentão, o Brincalhão, o Trapalhão, é Dardo Fernandes Temos aqui a um currículo muito grande, para além de que és também ator de teatro e cinema, Sim. Uh, Sim. também Mario és Quisna. professor de voz de interpretação, voz e falta-me aqui qualquer coisa. Movimento. E movimento também. Portanto, aqui um grande percurso profissional. 30 anos de carreira. 30 anos de carreira. É verdade, é. E há quanto tempo, Catarina, és, és TV host? Relativamente recente, não é? Estás, estiveste no verão cá dentro, 2020, certo? fia essa tua estreia na RTP. Sim, na, nessa grande empresa, RTP, eu fui, mas o meu percurso não começa por aí. Não começa por aí, exato. Uh, não, na verdade há coisas, há pecinhas que se vão encaixando quando nós olhamos para trás e depois ficamos surpreendidos como é que a vida… Como é vida... Exato, como é que tudo se desenrolou. Falavas que ele caminhava, olha, eu, eu ria-me porque às vezes é o caminho, o destino depois logo se vê, uhum. uh, sendo que o que importa realmente é de facto nós desfrutarmos mesmo desse caminho. Mas tudo começou, se calhar com umas pequenas idas por incentivo de alguém a um clube que já não existe nesse formato, que era o Toastmasters. Toastmasters, exatamente. Quase que vamos brindar, é assim, hoje. hoje. E, e, e a partir daí, isso foi um desafio de alguém que fui até à Santa Casa, um auditor, assistiu uma apresentação minha para uma... para a mesa administrativa uhum. e ele gostou e disse, olha, por que não vens ter connosco? E ele lançou um desafio, não só para mim, mas para, mim, para todas uhum. as pessoas que lá estavam. E a partir daí eu fui, comecei é engraçado que não foi lá por conta da comunicação, mas sim para saber avaliar as pessoas, oh, como okay. dar um bom feedback. Na altura estava a abraçar a, a, a coordenação da equipa uhum. e então queria saber, em termos de liderança, como dar um bom, um bom feedback. E a partir disso me uniu-me assim de algumas, de algumas... de alguma bagagem, para que algumas competências de, de uma quinta é. para uma segunda-feira, lá no Porto Ministro, onde uhum. eu sou originária, o Presidente tivesse-me contactado e dizer olha, podes apresentar a Semana do Mar, um dos maiores eventos Olá, boa. da Costa Norte e do panorama também regional e eu disse, bora lá. Isto porquê? Porque para mim passou a ser uma filosofia de vida para mim. Se alguém me desafia porque acredita que eu sou capaz, se os outros acreditam, eu tenho de acreditar também. Claro, é verdade, é? é verdade. Oh. E, Edgar, e foi a tu, partir daí. E, e foi a partir daí é engraçado ver, fazer uma retrospectiva, não é? Mas uma olha, deixa só acrescentar, antes claro que fazes sim. para o Edgar, é que sim, sim, sim, depois claro. disso passou muito por um, um, um trabalho também, eu posso mencionar também o nome da empresa, neste caso o canal Na Minha Terra. Ah, TV, sim, é verdade, é verdade. Que depois me deu mais uma outra perspectiva de como trabalhar com as câmaras, porque isso aí. Então, não fazia ideia. Exato. O palco já tinha mais ou menos uma ideia, já estava a fazer mas com a isso a momento, à entre a Mas com a câmara à frente outras outra Mas com a câmara diferente. E então foi um percurso uhum. que depois uh, deu asas até à RT para Madeira. Exatamente. Edgar, tu começaste, uh, portanto, antes de seres voice actor, uh, dobrador, tu, tu começaste no mundo do teatro. Sim, eu comecei aqui na Madeira, em 93, no uh, grupo Teatro Muniz. Na altura okay. o Carlos Varela ainda era vivo. E ele uh, criou um festival de teatro, que agora é o grupo teatro, uh, festival Teatro uh, Regional, o Muniz, e uhum. uh, eu participei no primeiro e no segundo. E no primeiro e no segundo ganhei o prémio de melhor ator. boa, boa. Uh, Depois boa. passei para o TEF, estive no TEF durante dois ou três anos, e eles os dois disseram não, chega, aqui na Madeira não, vai-te embora. E Sim. em 96 fui-me embora para posto. Porto. Sim? Viveste lá há 24 anos, certo? Sim. No Porto. Uh, entretanto, no segundo ano de curso, uh, houve uma companhia que precisava de, de um ator, e eles pediram a dois professores de interpretação para fazerem uma lista de nomes de alunos masculinos e eu coincidisse, eles contratavam. Eu fui o único que coincidiu. E foi aí que começou a minha e carreira. Sim, começou a carreira. Sim, e esse espetáculo, eu estava a fazer o espetáculo e estava um dobrador da Disney a assistir okay, o espetáculo. Okay. Um olheiro, portanto. Um olheiro, um olheiro ali, a, a mira, o Mirone, <risos> como eu costumo dizer. E no final do espetáculo convido a olha, não queres vir fazer um teste? E eu fui fazer o teste e fiquei numa série da TV uh, que era o Simba, o Rei Leão, okay. a fazer. Era um, tinha um ratinho gordo e um magrinho e eu fiz os dois e foi <risos> aí que começou. Muito bem, muito bem, já vamos falar muito mais da tua. Da tua já não, já não sei, quanto sei que já que... profissional. Temos, estamos a ser invadidos agora por Sós. Ah, bem, isto, isto aqui é diferente. Estou bem fresquinho! É, é bem fresquinho! Sós, vais-nos explicar brinde. o que é, é isto? Mas antes de mais, exatamente um brinco: a nós, a, a relampada e, e a arte. A relampada, que já vão para que temporada? Nona temporada. Nona temporada. Nona temporada. É verdade. Zós, o que é, que é isto? Explica-nos. me hum. é A ideia aqui é mostrar diferentes maneiras de beber whisky, e então isto é basicamente uma, uma simples variação do morrito. Só que, em vez de ser é feito com o é com o. Com, com o nosso Johnny Walker. Hum. É verdade, portanto, Stradiman, Man ali vai sempre para a frente, nós aqui estamos a, a acompanhar, ah, mas de outra forma. Vamos a seguir te é, Estamos a seguir te Vamos atrás. Follow the leader, líder. Follow, the, Follow leader. the leader é isso, mas. É ah, Entretanto, para dentinho, porque aqui temos muita cultura do dintinho na madeira, não é? Ah, é pá, a Catarina trouxe-nos aqui. A <risos> Catarina trouxe-nos aqui uma coisa para nós provarmos. Catarina, o que é que é isto? Entretanto, se quiserem. Comprar. Olha, uh, são uns biscoitos uh, relativamente saudáveis que.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 O Tribulus é uma planta de uso milenar, tradicionalmente utilizada para ganho de força, energia, como estimulante sexual e atualmente também muito utilizado para máximos incrementos de massa muscular. Ela faz um aumento da sua testosterona. O suplemento alimentar Tribulus poderá ser utilizado por homens e por mulheres. A sua elevada concentração faz dele uma excelente opção. É um produto que lhe vai ajudar no aumento da sua testosterona, o que vai resultar em mais líbido, em mais força, ajudará nos ganhos de massa muscular. Portanto, é uma boa opção. Se tiver dúvidas se é ou não o um suplemento adequado para si, consulte a nossa equipa de nutricionistas. Rapaz, ah, estão mesmo ótimas e eu e agora vou não me Agora não me façam perguntas. Vou aproveitar, vou aproveitar tu que a boca cheia. Que temos ali ah, ah, o nosso outro host, host ali dentro na região, que é o Francisco. Hello. O Francisco disse-me: epá, antes de fazeres a tua primeira pergunta a sério, porque isto até agora não foi a sério, <risos> deixa-me fazer uma pergunta assim filosófica para eles ficarem assim, um bocadinho na mão. Anda lá. Portanto, Posso? Francisco, força. <risos> Uh. Então, pessoal, se vocês tivessem de apresentar a relampada, uh, vocês que trabalham nessa área de voice-over, como é que vocês diriam... A LAMPADA! O André, como é que tu dizes, André? Relampada! Como é que tu dirias, Edgar? Relampada! Muito uh. uh. uh. uh. bem. E, e o nosso outra convidada, como é que diria? Olha, eu acho que não alterava a forma como o André faz. Acho que já está muito perfeito. Eu gosto. Acho que já está a imagem de marca. Não, não posso alterar. Desculpa, mas acho que não. Mas com a tua voz soaria diferente. Não, há coisas Digamos que estavas que... na RTP. Como é que dirias? Só bem-vindo à Relampada. Não, é... o tom de voz dele e a forma como ele diz enquadra-se perfeitamente também para um RTP. Atenção. Portanto, eu não retiraria. Acho que alterar teria hum... personalidade? Ou programa. Será? Exatamente. Eu okay. é mais BD. Portanto, <risos> se que lá, pá, né, Sorry. Mas estei, gostei. Se gostei, gostei, bastante. Muito okay. bem, Adriano. Estás satisfeito, Francisco, com estas uh, respostas? Muito satisfeito, obrigado. Muito satisfeito. <risos> obrigado. Mas não foi nada filosófico, então. nada filosófico, então? Já que ias-me perguntar era... algo sobre o sentido da vida com medo. e tudo não, mais. Não, não, isto foi para destabilizar um bocadinho o sistema. Agora sim. <risos> agora sim, agora, vamos lá. Hum, agora é a minha vez. Fica é prova da verdade. É a prova da verdade. Não é o alta pressão, atenção. O artista tem o seu ritual antes de entrar em ação. Quais são os vossos rituais? Quer, quer começar? Queres começar? A dizer? Sim, e agora as, as mães e as avós vão chorar todas. Jesus! A minha avó, eu tinha 8 anos, e a minha avó, eu fui criado com ela, por ela. E ela sempre disse, sabes, eu não me acredito que tu vais ser doutor, nem, nem advogado. Eu acho que vais ser artista. E ela, com 9 anos, morreu. Uh, um ano depois, Sim, morreu. Depois. E a partir daí, desde que eu comecei a fazer teatro, antes de entrar em cena falo com ela. Todos é os espetáculos. Sempre. Isso é muito bonito. Já vai em mais de dois mil espetáculos. Falo sempre com ela. Pronto. É esta história. Uau. É religiosa, é mas pronto. <risos> É Eu agora tenho 46 ah, anos, portanto já lá vem. Inspirar, inspirar o desde, desde de então. Hum. Olha que as pessoas marcam Tu para advogado não dás, não dás para advogado. E as, ela já sabia. as avós <risos> marcam a vida de quase uhum. toda a gente. Incrível. Catarina. E ainda hoje <risos> o cheiro dela. A ah, sério? Oh. Yep. Uau. Como é que se chamava Muito a tua avó? Comercial. Maria então um nome não tão, tão diferente. Maria Manuel, toda a gente. Maria. Exatamente. Eu chamava-a de Maria, não, não sei se chamava Maria. Eu chamava -a de Maria. Hum. Alva bem. Maria, muito bem. Também. Catarina, o teu, teu ritual, tens um ritual assim antes de entrar em direto para os programas ou, ou então mesmo, vamos começar a gravar. Porque os teus programas são gravados, certo? Mas também fizeste muita coisa. São diretos, assim. eu Ok, não tinha assim noção. Não, é São diretos. Portanto, é on the go ali. Já, já, é. já assisti. Mesmo ah, que seja gravado, não há tipo, olha, enganem, podemos voltar a exatamente. A... Não. Não, não. É logo ali, on the, on the pressure. Yeah. É exatamente. E... Mas é bom também. E quando dizem, que vamos entrar em ver. 10, o que é que tu fazes? Detetive. Olha, hoje em dia é, um, é curioso, aquilo que eu gosto de fazer, mesmo na, na RTP, digo sempre, vamos equipa! e depois digo, eu vamos sério? fazer pessoas felizes é isso que eu digo Ué. sempre e depois costumam-me dizer assim então manda-me para casa vamos fazer pessoas felizes acho que vou começar a fazer assim vamos fazer pessoas felizes oh. Vai, amor. mas isto é porque eu acredito muito que nós vamos mudar a vida das pessoas que estão em casa no sentido de vamos trazer mais alegria uhum. esse é o propósito de quem está do lado de cá então, e não faço sozinha faço em equipa, portanto claro. só com o espírito da equipa que nós chegamos lá Dei eu dizer isso, mas antes de esses 10 segundos, quando estou eu gosto um bocadinho de ter tempo para me recolher as pessoas às vezes pensam que é ah ela está nervosa, não é isso eu gosto de se calhar de estar no meu espaço olhar para o espelho e muitas vezes dizer dizer-me a mim própria <risos> algo como eu consigo e levantar assim os braços lá em cima e os fazer uh! Let's do it. Let's do it. É isso mesmo. Yeah. É esse o espírito. Para a lá é esse o espírito. Edgar, eu tive a dar uma vista de olhos no, nas tuas redes sociais, como hum. faço com todos os convidados que passam aqui na Relampada, para fazer o meu de casa. Ah. E, vi no teu Facebook tu tens uma frase que queria que me comentasses o porquê desta frase e o que é que ela representa para ti. Dobro, mas não quebro. Sim. Tem um significado bastante importante. Tem a ver com esta tatuagem e tem a ver com 2018. Que é a Frida caló, portanto, mostra, a Isto é a Frida caló, ah, só meio. Uhum. Uh, porque em 2018, eu estava há três anos sem ver os meus pais e decidi, vou tirar uma semana de férias. E vim à Madeira. E cheguei cá numa quarta-feira à noite e na quinta de manhã a minha mãe disse ah, vamos tomar o um pequeno almoço fora. E fomos. Atravessei a passadeira e pumba, fui atropelado. Parti, joelho, tíbia, perónio, sete tendões, tornozelo, e fiz duas cirurgias, fiquei um ano e meio internado. E a Frida Kahlo, não sei se sabem a história da Frida Kahlo, aos 16 sim, sim, anos sim. estava no elétrico aí para a faculdade e partiu-se toda. Uhum. Quando eu saí do hospital, fiz a tatuagem. Daí eu dizer, tanto que não sei se reparaste que a fotografia é o um raio-x, aquilo Exato, é mesmo a sim, minha sim, perna. Sim, sim, sim. Okay. A minha perna está cheia de ferros, daqui para baixo eu sou bionic. Daí eu dizer, dobro, mas não quebro. Uau. E é o meu lema de vida. Uau, uau, uau. E eu enviei a todos os meus amigos um postal com essa imagem. É o meu lema de vida. Uau, incrível. Hum. incrível. É pá, eu gosto de muito escrever. De escrever. Um, um ano e meio, fui um ano e meio internado. Sim. É pá, foi um e fui, fui operado como foi duas este, vezes. Como é que foi esse teu ano e meio? Como é que era a tua vida? Foi terrível olhar pela janela, ver os dias a passarem, o fim de ano, o carnaval, e eu ali, deitado na cama. Foi terrível. E foi operado duas vezes porque o primeiro médico insistiu que o osso estava bem, estava no sítio e eu insistia que não, estava partido. Uh, para mal dele e para meu para a minha sorte, ele morreu. <risos> isto, é, isto é um bocado mórbido, Uou. mas eu sou assim, eu sou <risos> sou um bocado mórbido. Uh, o segundo médico, quando eu fui, porque eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu estive seis meses com muletas e não conseguia pôr os pés no chão. e disse, isto está partido, é impossível estar bom e ele, mal eu ia para o, para o gabinete, ele disse vai já fazer uma ressonância magnética e nesse mesmo dia fui operado e realmente a tíbia estava assim, estive Sim. em perigo de amputação, mas aqui estou. És es daço, és forte, incrível. Mas vos... é o que é, muito <risos> é isso que se quer, é Mas aí é, que é que se quer. o significado do dobro mas não quebro. Dobro mas não quebro, eu acho que é uma, é uma frase potente, uma frase muito forte, eu acho que Assenta bem, Já me perguntaram, na... isso é Einstein? Isso é... Não, isso é mesmo meu. <risos> certíssimo, certíssimo. Entretanto, tu estiveste estes anos todos fora uh, da Madeira e estás, uh, portanto, vieste cá uh, chegaste cá o ano passado. Sim. O ano passado, no início do ano passado no, e, não, no final de 2020 e, 20. Sim. e este caso no final de 2020 Sim. foi depois de, desta, desta situação toda do Covid conheçaste e vieste não aqui não, foi por causa do problema de saúde exatamente, hum. porque a primeira cirurgia não perceberam que primeiro tinham -me cortado o gêmeo na íntegra e não, não operaram portanto o meu músculo gêmeo está morto foi-se e a, tive um traumatismo craniano e fiquei com aneurisma também não perceberam, e na segunda cirurgia é que perceberam e fiquei epilético, e em novembro, não, em outubro, tive um ataque epilético, uh, cortei a orelha, bati com a cabeça na mesa da, da, da casa, eu moro sozinho no Porto, e desmaiei, só acordei no dia seguinte, queria chamar o INEM e já não conseguia falar, só que eles perceberam que era uma urgência, fiquei internado uma semana, três dias sem falar e três dias sem andar, e o médico disse, tens duas opções, ou morres... Ou vais para perto de alguém que cuide de ti? Só tinha os meus pais aqui. Então pois. eu vim para cá, para cá. e vim claro. fazer o tratamento de dois anos, que acaba agora, e vou-me embora em dezembro. Para, para o Porto. Sim, mas, é, mas nesta passagem por cá na, na ilha, continuas, portanto, a, a criar e continuas sim. a produzir. Sim, sim. É. Inclusive participaste agora na memória de um príncipe e de um ancião, num no, no ateif. Uhum. Um, Exatamente. E, e depois, e antes disso, também já tinhas feito outras coisas cá. Uh, uhum. Portanto, mas não planeias ficar mais aqui na ilha, ou queres, uh, neste tempo que estás aqui, criar mais eu coisas? Quero criar, eu quero criar, mas não me deixam. Basicamente é isso. Uhum. Eu mal cheguei, uh, fui convidado pelo Baltasar Dias para fazer um micromenólogo. Uhum. Uh, escrito por mim, e, e foi um take só, foi improviso, chamava-se Eu Sou Tu e Tu Em Mim. Uh, mas aqui, uh, aqui na Madeira, como é que eu vou te explicar? É, vamos, chamar, vamos matar os madeirenses, os artistas madeirenses. Eu sinto que a classe artística cá na Madeira é muito fechada. E não permite que um, um artista, mesmo sendo madeirense, que venha de fora, se intro, introduza no grupo. Hum. Então sou quase um tipo, veste um para um aqui outsider. fazer o quê? Um outsider, exatamente. E desde então nunca mais consegui apoios para fazer projetos meus já concorria vários projetos e sempre não. Mas não. quando falas nisso, falas especificamente dos artistas ou falas das pessoas com artistas e companhias Artistas e companhias. Hum. Eu, por exemplo, no meu ponto de vista, acho que eu já, já viajei pelo mundo inteiro, no Teatro de Marionetas do Porto, é a melhor companhia de teatro de marionetas em Portugal. Estamos no, no dicionário europeu da marioneta. Eu trabalhei lá durante 15 anos, já percorri o mundo inteiro e todos os teatros municipais têm uma companhia residente. E eu vejo a programação do Teatro Baltasar Dias e 80% da programação é música, os outros 20% é dança e os teatros que eu vejo, os espetáculos que eu vejo lá, é um espetáculo da Madeira, os outros vêm de Lisboa, esteve cá o Silly Season, vem agora Sara, uh, Sara Leitão, uhum. Mas porquê é que não se dá oportunidade às companhias que existem cá na Madeira? Na Madeira, sim. Há tantos entraves que acho que gastam-se 300 mil euros para o fogo de artifício quando a arte não é só fogo de artifício, não é só folclore, não é só orquestra clássica da Madeira. Eu às vezes posso levar para a cabeça por causa disso. Já, já, já me aconteceu, há 20 anos atrás, dei uma entrevista para o Diário Notícias e uma semana depois estava no Porto e recebi uma chamada, tipo ou te calas, ou nunca mais pões cá os pés. É sério? Só que eu não me consigo calar. Siga Somos nas... todos <risos> uns outsiders. É, somos aqui todos aqui uns outsiders, aqui... parece. É Porque aqui, aqui um na relampada não há nada de censuras, não eu, há nada por disso. Isso, eu acho que, é que as assim... coisas têm que ser ditas, claro. uh, com verdade e, e diretas e, e, e assertivas Mas olha, também. o sentimento de, de não inclusão não é só os que vem de fora. Infusmente. Infusmente pós de também. Cá também. Infusmente um pós de também. Lá está. Não é só os artistas da Madeira Epai, que fazem que é isso, é coisa... artistas de fora. Claro. Acho que a cultura tem que abraçar mais toda a gente. Não só fora, eu cheguei ao cúmulo, é assim, para vocês terem uma ideia, eu cheguei ao cúmulo de concorrer a um, um projeto da Câmara, em que tinha que ser via online, um, em que tínhamos que, que introduzir o nosso currículo. Ora bem, tenho 30 anos de carreira, e só tinha 150 caracteres para pôr lá no currículo. E eu escrevi, é impossível, Uh, colocar aqui o meu currículo porque, sem 30 anos de carreira, 150 caracteres não dá 150 para nada. É a resposta que me deram sim. foi a seguinte: uh, nós vamos ter que verificar se a veracidade desse seu currículo. Quando basta ir ao Google descrever Edgarto Fernandes, está lá tudo. Exatamente. Portanto, qual foi? E não me deram apoio. Portanto, está aí a resposta. Bem, uh, esperemos, esperemos que... Eu acho que vou ser, vou ser morto um dia destes. Vou ser atropelado novamente. que... Não, que... Pá, bate na madeira, por favor. bate eu, na madeira. não Ele já eu, tem... Ele, sim, sim, ele, ele é mais que gato. Mais, eu, ele tem mais eu, do eu, que sete vidas. Com todas as coisas que já te aconteceram. Se for para contar tudo... Se for para contar tudo... Eu estou a dizer isto, mas com imenso respeito. Atenção. Ah, eu sei. Mas eu é isto a boa. o percurso que tem-te acontecido. Esta tatuagem também é uma das que identifica, isto pertence à mitologia japonesa, hum. isto é um blackbird, é como um melro preto pequenino, Sim. que os japoneses têm em casa, dentro de uma gaiola, e quando os donos já não nos ligam, eles fogem da gaiola à procura da felicidade, oh. e o meu cognome é blackbird. Portanto, uh -huh. Todos, se assim um bocado... Alucinado. O Edgar, o Edgar é especial e por e, e, e, e, e, é ser especial eu tenho a certeza que ainda vais conseguir ter o, o apoio que, que mereces aqui né? e, I. Don't espero, espero, espero, espero bem que sim. Estamos todos a, a torcer, certamente. Catarina, Hum, tu também, portanto, para além, o bem Olha, de... Olha, tenho que te dizer que de... esta vida está boa, mas está isto incrível, está... Está incrível, está incrível, Já está me começo incrível. a subir pelas nuvens. Já estou a ficar desbocado daqui de a pouco, Catarina. A a ui, ui, ui, ui, ui, ui, <risos> ui. <risos> <risos> mas afinal o que é que andas a fazer aos, aos nossos convidados? Não, isto acho que é a é, tolerância, é, é é ou... o álcool sim. já é mais baixinho. Já é mais baixinho, não é? Estou muito habituada. baixas estou a falar demais. Olha, mas o importante é rir destas coisas, não é? Ai, sem álcool e de qualquer forma eu rio. E, o e tu que és terapeuta dos... do riso. Explica-me portanto toda esta componente de terapia que tu tens, terapeuta de psicomotricidade, do riso e reflexologia. Porquê este gosto em ajudar o outro de maneiras alternativas? eu não vou dizer que sejam alternativas, uhum. porque eu não gosto dessa forma, não é uma certo. coisa alternativa à outra são complementares, são complementares. eu acho que tudo se complementa e cada um tem de escolher sempre aquele caminho que se identifica mais uhum. e que faz mais sentido para a claro. sua recuperação se estivermos a falar em uhum. termos de saúde ou então se quisermos, na verdade aquilo que é mais o meu foco e que eu gosto mais de nós promovermos a saúde, eu acho que a batalha tem de ser ao contrário, e não fugirmos em, não irmos atrás do caldo entornado, mas evitarmos Evitar. que o caldo se entorne não é? portanto, promovermos mais a saúde do que andar atrás de da doença. Isto começa com, sabes, a minha ida para a universidade para estudar a reabilitação psicomotora foi... atrás dos um... os montes certo? Trás os montes os e alto dor pela terra de Vila Real, hum, fria, fria. o <risos> gelo, e eu venho do Porto que também é frio. É verdade, frio. é verdade, nasceste no Porto Mas... e depois foste bater atrás dos montes. Sim, foi logo décimo segundo e nunca tinha vivido sozinha, nunca tinha Logo Vila Real e foi sozinha, não é? Os meus pais adoram-me, mas dão muita independência no sentido de pegas numa mala de 15 kg e desenrasca-te e vai à vida uh, e foi assim um bocadinho duro <risos> foi duro por várias circunstâncias mas o que não mata constrói e ajuda a fortalecer, não é? portanto, essa é sempre a ideia e apareceu um bocadinho por um acaso porque eu nunca consegui perceber, mesmo quando fazia com apoio na escola básica e secundária uhum. do Porto Moniz por sermos poucos alunos, dava um um apoio espetacular no que toca um, às escolhas dos alunos, tínhamos, um mais sim, tínhamos nesse aspecto, também. impecáveis. Mas aquela coisa de testes psicotécnicos para mim nunca surtiu em nada. Bem, mim deu finanças, economia, Essa, olha, notas, notas não, não, não, não. Até podia ser, não sei, olha, a mim dava, não dava, e depois é do género, ah, mas vê as disciplinas que gostas mais, pá, no fundo, no fundo, eu era relativamente boa a praticamente tudo. Não é aquela coisa de dizer, ah, és muito boa, a educação física. Era boa, ou era melhor, Sim, tinhas, ou de de educação tinhas física. Tinhas não, eu era aquela rapariga áreas. que nunca faltava à aula. Ai, Portanto, já estava não. Menstruada <risos> e não pensava nada. Isso nunca acontecia. Ia sempre para e todas é as sorteio, aulas. É não, eu gostava, eu gosto de experiências. Para mim, a vida Aprende. é, é aprender e é experienciar. O que tem para ser experienciado é por isso que temos este corpo, não é? Para estar nesta vida é para experienciar as coisas, não é? E depois, uh, também matemática. O com, com de limites, de experienciar com limites também, não é? Os limites cada é um estabelece os seus. Exatamente, exatamente. Portanto, é. o que é para um pouco, para outro pode ser muito. Exato. E isso acho que nunca é, é, é sempre muito relativo. E o que só pode ser é para cada um, pronto. Portanto, nem matemática, adorava matemática, adorava filosofia, portanto, eu achava que ele ia-me pôr aqui a filosofar logo no início do programa. Calma lá que ainda a missa bem no ar. Portanto, nada disso <risos> estava a acontecer então, foi um bocadinho do género, olha, mas gostas de comunicar, não gostas, gostas de estar com pessoas, podes ajudar e tal, olha, então foi para esse curso. Gostei um, da aprendizagem que fiz, especialmente para a minha formação pessoal. Uhum. Uh, não sou mãe ainda, mas algum dia que seja mãe, já sei mais ou menos como fazer as coisas. <risos> porque trabalhamos muito com a questão do desenvolvimento. Claro. Quando digo bem é no sentido de olhar para a promoção da saúde e do claro. desenvolvimento. Sim. Sim. Uh, e depois tudo se foi complementando, porque como é uma área muito abrangente, e depois decidi fazer, olha, vamos fazer a formação de reflexologia, porque podia ajudar. Na altura, a nem era muito porque o pés, uh, mas depois foi <risos> bem, um bocadinho um por... food fetish, no, no, uh, it's não, a no-go for Não, não, nem por não, isso. nem por isso. É engraçado isso. que isso complementa-se com o teatro também. Sabes, eu acho que depois uhum. de... Exatamente, é, é, nós tínhamos muitas aulas de expressão corporal uhum. e por isso a questão do teatro experienciarmos o corpo de diferentes formas. Uhum. Isto nem é isso que é só... Eu acho que a tênia é tão bom nós segmentarmos as coisas. Uhum. Na vida, eu acho que tudo isto, de facto, temos de experienciar mais o corpo. E a precisar tem essa beleza que é nós experienciarmos as emoções, uhum. uh, experienciarmos as vivências através do nosso corpo, porque ele é a nossa forma de contacto com o mundo, quer claro. queiramos quer não, não Exatamente. é? Não há Sim. outra forma. Uh, enfim, mas pronto, no meio deste progresso, deste, deste, deste caminho... Depois a reflexologia comecei a gostar cada vez mais e vi que de facto ia ajudar as pessoas a mudar através do toque nos pés. Pontos específicos, certo? Pontos específicos, sim. A verdade é que tu tens pontos nos pés que são reflexos dos órgãos hum. do organismo. E quando estimulamos, hum. uh, proporcionamos aqui o organismo. É como se um wake-up é. call não é para o hum. organismo. Olha, vê se começas a trabalhar para ganhar ali um equilíbrio no resto do corpo. Depois isso foi mais uma mais uma conquista. O, o Clube do Riso foi um um bocadinho de, olha, tu sabias que afinal, eu não sei se vocês sabem, mas se não sabem, ficam a saber oh, e podem yoga, usar sei, para, então. sim, foi um bocadinho por aí a uhum. uh, terapia do riso, o laughing yoga, uhum. yoga, sorry e então o que quando eu aprendi que nós podemos fingir que estamos a, rir, a fingir forçar, o riso, a forçar, e que em termos <risos> neurológicos as alterações que acontecem são exatamente iguais se estivermos realmente a rir com aquela vontade uhum. enorme, ou seja, libertam-se -se endorfinas, serotonina, oxitocina também, quando damos abraço e tudo mais, e eu pensei, olha que máximo, então... Bora passar. fazer isso! Bora... Bora, lá. Bora rir! E depois eles também acham vezes as pessoas! E depois é isso, quando alguém começa a rir! É, é incrível! É, é, é, Nós em teatro temos o clown <risos> Sim. é o que chamamos Olha, o clown exatamente, o, o palhaço. clown, o, o comédia del arte eu costumo fazer uh, jogos de improviso com os meus alunos, sempre lhes ponho do nariz, o nariz e uh, uh, isso do muda nariz, completamente exatamente. a personalidade da pessoa, <risos> basta pôr-se o nariz na, na, na pessoa, é. ela muda completamente que fui e ao o rio Brasil, Brasil, faz muito bem eu quando fui claro, ao Brasil celebrar os meus 25 anos na altura passei por várias cidades onde tinha vários amigos e um uhum. deles foi em São Paulo e esse rapaz o Daniel, ele fazia um, voluntariado no hospital uhum. então iam uhum. com os vários palhaços para o hospital e eu participei numa desses desses momentos e adorei, é realmente era incrível só o facto é. de aparecer como palhaços. E depois um começa a rir e de repente as pessoas estão a rir e, e pegar, já ninguém sabe porque que é, que é que estão in in a, in a, in a rir. É, Mas e é porque é que estás a rir? Olha, eu estava a rir porque tu estavas a rir Sim. e eu estava a rir porque tu estavas a rir. E, e a ainda riem porque... mais porque não sabem porque estão a rir. E não beberam álcool. E não beberam álcool. E o mais giro às vezes das coisas é que quanto mais ridículo for um momento, quanto mais ridículos também nós formos e estivermos bem com isso, espetacular. É engraçado como é isso, isso complementa com o teatro, <risos> Completamente, sim, e complementa-se com a minha linguagem, a minha forma de trabalhar, a reflexologia, a terapia do, do riso, isso tem muito a ver com a minha forma de trabalhar, porque é, tem que vir de dentro, não de fora, Exatamente. Porque há muitas pessoas que, Há muitos ensinadores que, que impõem fora, e, exatamente, e depois é, que, é Exatamente, já, e eu sou ao contrário. É eu tens eu tens gosto que as coisas saem de dentro. tanto que eu sou fã absurdo do Bob Wilson, que é um melhor ensinador Ele é americano e ele não trabalha com a todos. Ele trabalha com sem abrigos. Uhum. Uh, eu fui ver um espetáculo dele. Nós estreámos no mesmo espaço, foi na Alemanha, em que ele veio dos Estados Unidos e passou um mês na Alemanha. E esteve a passear pelas ruas e vi sem abrigos umas pessoas com 60, 70 anos e fez Shakespeare, uma coisa incrível, vocês podem encontrar no YouTube, chama-se Sonetos, com sem abrigos de 60, 70 anos, eles eram cantores líricos, e eles não eram atores, não tinham formação nenhuma. O Bob Wilson é o supra do teatro, como a Pina Bausch é na dança, eu sou também obcecado por ela. Eu gosto muito, porque para mim o te, a, a arte, o teatro, não é só fazer teatro. Eu, dos meus trabalhos, é teatro, é dança, é as artes plásticas, é a arquitetura, tudo isso é arte. Uhum. Eu, não, não há que haver uma separação das, das linguagens. Acho que todas as linguagens artísticas podem ser só uma. Só uma. Uhum. Exatamente. Daí uhum. a uhum. companhia uhum. que arts. eu quero é. fundar... Eu, eu digo, que achava é. que, a linguagem, é. que a linguagem era o amor, mas tudo bem. Agora é é pode esse. fazer parte. É. Eu acho que está na hora de nós uh, fazermos um joguinho, certo? É. É. Um joguinho. Hum. E este jogo uh, é... Ganhamos alguma coisa? Ganham cultura. Vá. É currículo. É, que eu é que rico. Bem, mais um pouco E o <risos> jogo, jogo chama-se A Tramas ou Não A Tramas. A Tramas ou Não A Tramas? Então, a Tramas ou Não Só A Tramas? Aqui. Eu na... dou-vos um, um regionalismo madarense, dou-vos três hipóteses e vocês têm que adivinhar qual é a hipótese correta? Mas olha, certo? antes que comece o jogo, tenho que -te aproveitar a oportunidade que depois ele se calhar há de ver, ou se não ver vou-lhe enviar o compadre judeu. Exatamente, exatamente. Nós tínhamos um programa como na, na RTP, outro, como eu é? diz o outro, em que eram apresentados também regionalismos uh, todas as vezes. Para mim, eu que adoro uh, regionalismos e adoro, porque eu trabalho com velhotes diariamente, então há muitas expressões que eu já falo como eles, uhum. quando estou com eles, <risos> mas depois não, se me perguntarem o que é que significa, epa, eu não sei não muito bem é explicar. É tipo natural, mas depois como então, explicas... Então quando o Marcelino, como compadre dos 10 dizia muitas das coisas, o que vou-vos dizer é se calhar é das pessoas mais caricatas, mais espetaculares de trabalhar Improviso é. É o regionalismo. É, regionalismos, é com contar. ele. E regionalismo concedor disso uau. pode não ser assim tão difícil, Edgar. Eu hum. não duas opções. Eu, eu, eu Mas sou mais bem é é por acaso. Este jogo que está aqui. Mesmo por causa de, da tua participação do diga ah, é exo... só para ela, é só para não, ela. Não, não, não, não, não, não. não, não, não eu eu também mim vem a regionalismos eu, do Porto. Eu também estou muito curioso para perceber, como Oi. estiveste muito mais tempo fora do que dentro do. De... Aqui só vivi Sei. 18 anos. Exatamente. Portanto, é tentar perceber se consegues. <risos> ah, uh, mas as as Vamos ao primeiro. Ah, Vamos eu, ao primeiro. É portanto, é... o primeiro regionalismo é fadistar. O que é fadistar? Opção A. Ter vida de vadio. Opção B. Cantar o fado. Opção C. Chatear a ponto de, a ponto de rotura. fadistar, A. Ah. Eu acho que é isso. C. Chatear o ponto de rotura. Dizes? Sim. E tu dizes? Tá. O a. Ter vida de vadio. <risos> Era só para ser diferente. Andréia uh, Cantar o fado. Cantar o fado. fadistar? <risos> Será que é assunto o mitral? <risos> Zos, já agora. Vida de vadio. Vida de vadio. Francisco, que estás desse lado. Eu, eu acho que é, é do, é do, fogo, é do fado. É, é do fado. Então, peço desculpa, mas o Zózio e o Edgar estão corretos. É verdade, uh! é ter vida de vadio. Para quem não te já viste, afinal. Está final. Este é bom ter vida de vadio. <risos> fadistar, pois é. é achei demasiado é, óbvio. Mas podia ser cantar o fado. Vamos, fadistar, é fadistar. Muito, muito fadistar. óbvio. É, é muito óbvio, não é? Mas não, não é o caso. Vamos ao segundo. O segundo hum. é. Panga. O que é panga? Opção A. Mania. Uma panga. Mania. Tem a mania. Portanto. Opção B. Uma lisma gorda. <risos> Epá, que panga! Opção C. Uma pequena dívida. Epá, ter uma panga para pagar. O que é uma panga? Ter a mania, uma lisma gorda ou uma pequena dívida? Sim. Uma, sim, uma dívida. Uma pequena dívida. Zose. Dívida. Dívida também. Também estás de acordo? Não. É uma dívida? Não tenho a mínima ideia. Não uma, lesma ah, é é uma lesma gorda. Olha, uma lesma gorda. Ah, Francisco, <risos> o só aí Alex Francisco, quem? Quem? Pai, quem é eu é eu vou de... dizer a lesma só naquela. A lesma só naquela. Então, <risos> m, portanto, o se... C. Sim. Sim, e sei também? Ok, então estão de parabéns porque é uma pequena dívida. Uma panca é uma pequena dívida. É Dois. uma pequena dívida. Bem, afinal da Para quem é que é isso, isso não sabia, tá isso foi uma grande dívida. Uma grande dívida. Um pangão. <risos> uma pangona. No Porto à Panca. A panga tira panca. A pilota <risos> a panca. O quê? O quê? É um calote. Um calote. Um assim ah, é um calote, é verdade. Um calote Escreve numa pedra de gelo, não é? Não olha. Vamos lá. Mas como que era que Toma. Ah, que fiado, Toma. Sim, isso é, muito, isso é muito tradicional. Isso é muito tradicional. Mas penso que não é só na Madeira. Olha isto, coisa, <risos> está-me <Toma> a fazer <risos> falar o momento. <risos> Vamos à, à terceira, ao terceiro. Fazer-se lucas. O que é fazer-se lucas? Não dar ouvidos. Ser egocêntrico. Isso é orelhas de mercador. Ou ser trapalhão. O que é fazer-se lucas? Não dar ouvidos. Ser egocêntrico ou ser trapalhão. Ah. Diz então não dar ouvidos. Não, isso é orelhas or de mercador. <risos> Talvez. O vídeos de mercador também é, mas não, não, não é um região ex-madeirense, ouvidos de mercador. Não é? Não, é. Não. Não, é. Não. Não. Não. não. Não, Eu quando era miúda dos meus. Ah, quando era pequeno, os meus irmãos estavam sempre. Eu sou a mais nova de 8, então estavam sempre a dizer uau, que eu okay. fazia orelhas de mercador. A minha <risos> numerosa. <risos> Fazer-se Lucas, o que é que, o que, é que é será? Sim, que é C, ser, ser, ser trapalhão, hum. fazer-se Lucas. Quem se chama Lucas é ser trapalhão, então. Não, não, não, coitados, queria ser, mas. O <risos> que é que tu é achas? O B, ser egocêntrico, fazer-se Lucas. Sim. Ah, tá. Convencido. o que é que tu achas? A, não dar ouvidos, portanto. E aí, na regie? O que é que será? Não faço ideia, eu Não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. meu Deus, não estamos a ouvir. Eu estava a dizer, eu vou pela André, eu acho que é a B também. Ser egocêntrico. Obrigado. Bem. Desculpa lá, mas o Edgar sabe muito disto porque é não dar ouvidos. Oh, é os também é lá! Acertou muito, muito bem, muito, bem. muito bem. bem. Ai, eu não sei nada. Ai, sério, sei. Não não, sei. bem. Não, tá tá. bem. É o meu pai fala tá às bem, vezes tá. eu tenho que lhe perguntar, pai, três vezes o que é que estás a dizer que não estou a perceber nada. Às vezes percebemos pelo contexto. Não eu a é mais frase. pela lógica da coisa. lógica da coisa. Não sei se pela lógica da coisa agora vais acertar o quarto regionalismo que é. Tipo Half naf o que é um af-naf. Af-naf. Opção sim. A, meio ensinado. Af-naf, meio af-naf. Hum. Assim de manhã, às 6 da manhã. Hum. Meio coxo. <risos> é, meio af-naf. Tipo 100, ah. 120, ah. no porto. É Ou opção C, meio embriagado. Ah, af-naf! Eu acho que é o 3. É o C. Então, C. Opção C. Meio embriagado. Hum. Tens a certeza absoluta. Tipo eu. Sim, eu Já ouvi falar assim, tipo. Catarina, o que é que será eu um half que... naf Acho que meio embriagado também. Meio embriagado. E aí, Adão? Ensenado ou ensenado? Isso é mesmo regional. É regional. É regional. Porque eu até posso dizer que. há nos anos. naf vem do inglês half and half. Half and half. Ah, FNAF, meio bêbado. Ah, FNAF. Tá eu também, eu, mei, mei é mei embriagado. meio. E aí, será que é meio bêbado? Eu, eu vou, seja o que o Edgar disse. E eu... <risos> Epa, é Edgar conseguiu! Yeah. E a Catarina também conseguiu! Muito bem, FNAF, meio embriagado. Que de... Cadê, af, o Cadê o prémio? Cadê o prémio? Muito bem, isto foi o. o... A Tramas ou não o Tramas? Boa! Ah, boa. Uh. É parte, tiveram muito, muito Para quem não sabe é assim. E ganhamos cultura. Não ganhamos prémios. Muita cultura. Mas ganhamos cultura. É isso. Já me Agora... esqueci de todos <risos> eles, mas pronto. Alfa, oh, alfa. depois oh, vejo oh, o vídeo. Oh, não, não. É Edgar. Eu ainda estou sim, a pensar na mesma gorda. E a pergunta é. Uh, tem a ver, portanto, com o com teu percurso como dobrador, voice actor. Hum. Mais do que talento. O que é que achas que é preciso para, um, para ser um bom dobrador? Primeiro tens de ter uma boa. Hum, facilidade em alterar o teu registro de voz portanto tens de ter umas, um bom trabalho de cordas vocais um, depois tens de ter um, uma grande concentração porque tu tens a imagem real estás a ouvir o som real tens um texto à tua frente e tens uh, o texto em português portanto tens que ver, ouvir e falar ao mesmo tempo tens de fazer isto ao mesmo tempo um, e depois gostaram imenso de desbardalhar, como se costuma dizer, eu estou agora a lembrar-me do incrível mundo. mundo de Gamble uhum. vocês conhecem? Eu Isso, falo, exatamente, exatamente. Eu na primeira e na segunda temporada fiz o Richard, que era o Coelho Cor-de-Rosa, e eu destruí o estúdio, porque eu dava cada pontapé, <risos> nos micro, destruí vários microfones... E tem a ver um bocado com isso, e, e, e a mudança, do, o fascínio nas dobragens é conseguir mudar o teu registro de voz. Eu já fiz o Duende Verde do Batman, já fiz o Pinguim do Batman, já fiz o Theodore que é o esquilo gordinho. Uh, do Alvin do e os Alvin Skills. Skills. Exatamente. Ok, ok. Sou a voz do Sonic também, que é uma voz completamente diferente. O Rafael tem é uma voz muito grave. <risos> Hello, a uh, O Aladdin, que é uma voz muito. se fala muito assim, quase a bebê. Eu detesto a sua voz. Uh, eu achava tão O carinho. Sonic. Oi, eu sou Sonic! Oh, help me, tells! Uh, depois tem Uou. o. É doente verde. De... Ai, eu sou doente verde. <risos> é isto que me fascina é imenso. É quase voltar a ser uma criança. Exato. É, é brinco... quase voltar Sim. a ser uma criança. E há uma coisa engraçada. Eu, na minha casa eu tenho os bonecos de todos os personagens que Ah, sempre dia. que eu vi uma foto tu no Instagram, estavas ao lado do Rafael, uhum. da Tatu Organiz e tu tá a todos. Dizer, Olha o meu sósio. Tá é, eu, eu tenho todos <risos> eles. Oh, incrível, é. incrível. E o Rafael, o Rafael é o que me destruiu mais a voz. E eu fiquei quase, Sofé. sim. Quantas eu... temporadas é que foram? Ai, foram 855 episódios. Uau. <risos> Outro, fiz outro Uau. de imagem real, que foi o Dawson's Creek também, mas essa era, era a minha voz normal, mas o Rafael uh, destruiu as minhas cordas vocais para aí durante 3 meses, porque era uma voz, e eu, coa-bang, ele falava muito assim, e as cordas torceram, Uish. e fiquei quase afónico, e já estou quase a ficar afónico. E vocês, é... te, vocês têm que ter os mesmos cuidados que, uma, que um cantor também tem que ter, não Sim, é? sim, eu bebo 3 litros de água por dia, quando faço dobragens tenho sempre um um pote com um chá de pétalas de cebola, ou pétalas roxas, temos de ter muito cuidado, hum. não beber água fria, sim. Sim, sim. sim só água natural, e basicamente é isso. E agora recebi um convite para fazer uma grande série, que ainda não posso divulgar, mas vai, vai começar em Março, mas é uma série muito conhecida, muito famosa, uh, porque eu trabalho também para a Netflix. Okay, ok, Eu faço dobragens para a Netflix, para a Playstation, também... Agora fazem dobragens para a Netflix em português de Portugal? A maior parte dos filmes, oh, okay, porque... tens a opção português, okay. e a maior parte deles não sou não eu, sim, sim. Oh, sim. Okay. E Boa. para o Disney Plus também, também dobro para o Disney Plus, para o Cartoon Network, para o Panda... Pronto, e, enfim, SIG, TVI, blá blá blá... Uau, muita coisa! Muita é. coisa, muito muito. muito sim, depois. já são... foi desde 98, portanto fazer as contas. Sexta tem 46 anos, já são muitos anos. E como é que é? Como é que é olhar para, para, para o desenho animado, imagina-se, se há é animação, olhar uhum. para o desenho animado e tentar uh, criar uma voz para aquela personagem. És tu que tens esse, essa criatividade, esse é. poder criativo? Tu tens, tens um minuto e meio. Um minuto eu e só meio? um minuto e meio para tu criares a voz. <risos> Exatamente. <risos> primeira vez que eu fiz o Simba, o Rei Leão, eram dois ratos. Era um magrinho e um gordo. E tu ouves o original. Segues um bocado pelo original, não sei o quê. Então, eu olhei para o gordo e achei que ele era assim meio... E o então falar falava meio assim, não sei o quê. E o outro, magrinho, falava assim. Então lá, vem lá se despachas. Porque ele era muito magrinho. E <risos> tu só tens um minuto e meio para tu veres o personagem, ouvires e começa logo a gravar. Mas não tem de ser exatamente igual como se o eles original? Costarem, se eles gostarem, não. Uhum. O Aladino, por exemplo, o Aladino foi muito curioso, eu não ia fazer o casting para o Aladino, uhum. Uhum. Uh, foram os americanos que vieram a Portugal, uh, porque a Disney é muito rigorosa, muito mesmo, uh, estavam há um mês e meio a fazer castings e não encontravam a voz do Aladino e iam desistir. Até que me disseram, olha, hoje é o último dia dos castings do Aladino, não queres fazer o casting? E eu falo, eu não vou ficar, porque já tenho, na um... altura fui em 2004, já tinha alguns anos, a minha voz não vai dar para o Aladino. E eu fiz o casting e gravei. Em três dias gravei os três filmes. foi assim. Três dias? Uau! É, três é, é filmes mais dois jogos. É muito trabalho. E é muito exigente. Que é é muito exigente. das 9 às 11 da noite. Os três Portanto, filmes. Eu ia sempre é. com a voz no ia início, trabalhar, é, a trabalhar é, é. e trabalhar. Início... So e quando saí do estúdio? Para falar quase que nem te apetece. não é? Não. não eu quando, normalmente quando saía do estúdio ia para casa. É? Ia para casa, desligava o telefone uh, e não falava. Muitas vezes. Porque assim, no início, quando tu começas a dobrar, gravas um episódio ou dois. Uhum. Mas eu já estou numa fase em que gravo uma temporada. Uma temporada são 13, 14 episódios. Uhum. Sim. É Sim. muita coisa. Então o Batman, que eu fazia, o Duende Verde e o Pinguim davam cabo da minha voz. Que eram assim, eram um pior que o outro. Era um o mate o e, o Fala, Duende e o Pinguim O Duende Verde e o Pinguim. Exatamente. E eu adorava esses dois aspectos. Eu, eu gosto muito de personagens vilões. Não gosto de bonzinhos. Fazer uma voz Percebi, de assim, não gostou não, do Aladim. Mais perversos, mais perversos. Mas, não. Halodim... não gostaste do Aladim? O Aladim era muito... Oh. De... Oh. Oh. De... Ai, o amor. <risos> o amor, o amor. Mas pronto, já posso morrer à vontade, daqui a 50 anos a minha voz está ainda... Está, polir... está em todo o lado, é verdade. Todo lado. <risos> Fica para a prosperidade, Ora certamente. É. Catarina, já vi que, portanto, gostas de desporto, tudo aquilo que está ligado ao mar, fazes... Uh, uh, canoagem, certo? Canoagem, padel, também faço, exatamente, faço tudo isso uh, fizeste skydiving também uau, que é incrível é? estávamos há dias a falar 5 disso mil 5 mil metros, uau. Sim, a melhor Inclusive. experiência da vida nem quero quer imaginar Devem nem quero imaginar é uh, tenho visto que faz, és muito ativo e fazes muita coisa e isso é, é inspirador também e vi tudo isto nas redes sociais e eu tenho uma pergunta para ti que é é inevitável que uma figura pública no século XXI Tenha que se expor ou expor o que faz nas redes sociais? Eu não acho que tenha de ser inevitável. É um... Nem é obrigatório, tampouco. Eu acho que cada um tem de escolher aquilo que quer fazer. Uhum. É certo que ajuda a mantermos no terreno para que sejamos vistos e às vezes é bom que também sejamos vistos e que possamos usar o nosso protagonismo para inspirar algumas pessoas. Hum, Por isso é que tudo que sejam coisas positivas e que eu acho que valham a pena, vou querer incentivar para que a outra pessoa tome essa escolha e também o faça no entanto, acho que nós não podemos ser escravos e eu posso referir Exato. que às vezes sinto-me, já houve períodos em que eu optei, não, não vou colocar mais nada porque estou a ficar viciada, eu não quero ser ser mandada por uma rede social Sim, como, é que, como é que faz então, esta gestão e depois uh, também do acho tempo. que é de género da minha vida sei eu exponho aquilo que eu quero claro. e por isso, para que saibam, às vezes as coisas que são colocadas não são exatamente no preciso momento Porquê? Claro. porque eu quero vivenciar o um momento, primeiro, eu não quero lugar. estar a ver as coisas por detrás de uma câmara e estar preocupado em colocar, então imagina, se eu for para um concerto do CCDC, por exemplo, quando eu fui. eu não estava ah. por outra, não eu vivi o concerto de... De corpo e alma, estrepechei por todo o lado, e só depois, que depois no metes fim, uma foto não sei, ou outra. O que se vê. Quando se está, às vezes, um momento porque depois perde-se um bocadinho aquele fio, uhum. mas às vezes também o vício poderá ser de tal maneira que atenção, pode chegar a todos e eu também já tive uma, um momento que estava um pouco mais temporada, mais viciada, perdão, em que aquilo que eu via, ah, eu quero partilhar, eu pensei, uhum. mas porquê que tu queres partilhar? Porquê que... Não estás a celebrar porque não estás. Mas parece que às vezes a alegria também é tanta que nós só faz sentido se for partilhada. Uhum. Sei que isto é um, um copy-paste daquilo que se costuma dizer, não é? É tipo, ah, felicidade, é muito mais bonita se for partilhada. Mas a verdade é que isso, que às vezes a alegria mas é tanta assim. que nós não sabemos por onde é que sai, por que lado é que os portos transpiram é esta alegria uhum. e aquela felicidade que nós, nós temos. Uh, portanto, é bom que seja usada em peso e medida, uhum. Uhum. mas que também não, não caia no erro de parecer que é vida das pessoas é toda maravilhosa e fantástica. Claro. Porque, por exemplo, isso é uma das coisas que eu aprendi, mesmo com o clube do Rison. Uh, eles lá, quando surgiu na Índia, eles, eles tenderam a aplicar, mas temos de adaptar às culturas. Lá uhum. as pessoas têm mais facilidade em cair no ridículo. Não sei o porquê, mas lá tudo bem. Toda a gente se junta num jardim e rir -se, e está tudo bem. Aqui se fizeres isso, opa, é meio maluco da cabeça. Então devemos de adaptar. E depois, quando eu comecei a dar formação, mesmo sobre essa temática, eu também comecei a perceber que fazia mais sentido nós abordarmos o espectro todo das emoções. Hum. Portanto, eu também não tenho que mostrar que está sempre tudo bem. Claro, Exato, para exatamente. que conste, por exemplo, eu sou um bicho, sou um leão e fico... <coughs> Solta estas garras, <risos> quando eu ainda estou esfomeada. Portanto, ninguém ah, me deixa okay. sem comer. que aquilo Portanto, aquele... Catarina com fome, não, não, não. Mesmo? Eu fico aquele doce, costumam dizer, ai, ah, ela é tão querida. Não, desaparece, é um monstro aqui. Assim, sim, é eu horrível. ia dizer que és uma pessoa que, que é muito feliz e, e, e, e, de certo modo, transmites essa felicidade a todas as pessoas à tua volta. Uh, tens uma energia mesmo muito positiva. Como é que há a Catarina num dia mau? O que é que tu fazes? Olha, eu choro e depois tens de chorar porque fico com dores de cabeça. Eu não gosto disso. Portanto, quando dizem que lava a alma, lavo caraças, pá, que eu fico, eu o nariz fica tudo assim... Ah, ajuda a ajuda faz hum. bem. Hum. Não, essa é, é, é ajuda, mas é certo que depois ficamos com aqui as narinas obstruídas hum. e depois parece que a cabeça vai explodir e tudo mais. Mas choro, dou valentes gritos, também falo comigo de uma forma, às vezes, ridicularmente má e depois penso, epá, não falo assim contigo, não ias falar assim com a outra pessoa, não né? Portanto, também não mereces que falo assim contigo. Também, mas depois também gosto de pedir desculpa se faço o erro, queira era mim, que a outra pessoa, mas sim, não existem só dias perfeitos, claro. existem também momentos em que nós, pá, o que é que eu estou a fazer no mundo? por que eu acordei? por que que eu vim trabalhar? O que é que eu estou a fazer aqui? O que é que estou a...? E aquelas perguntas infindáveis que nos moem o juízo e que nos Sei, dão a volta à é cabeça é e nós achamos, meu Deus, o que é isto? A é verdade é que a solução para isso tudo é, vamos dormir. Portanto, quando eu vou dormir, é pelo menos de género. Oh, <laughs> olha, vamos dormir e depois logo se vê, mas não sejam seis da tarde, vai dormir, não vale a pena estar a moer aqui a, a, a emoção. Mas <laughs> olha, é dizer eu acho que é preferível nós cultivarmos a alegria, isso sem dúvida. Porque eu acho que nós podemos... Já já existem vários momentos que nos vão levar inevitavelmente para a tristeza. Então, se nós pudermos celebrar as alegrias da melhor maneira, e quando digo momentos inevitáveis, é ou porque morreu alguém, sim, ou porque... Sim, sim. Um... um problema no trabalho, ou um problema na família. E sabes uma família. coisa, é que eu sou muito nova, mais nova que tu, e pronto. mas E posso não ter tantas, tantas oportunidades de experiência, em termos de anos, mas já tenho várias experiências uhum. que tenho ido atrás. E aquilo que eu me apercebo muito, e o facto de se calhar trabalhar já há vários anos com pessoas mais velhas, é que toda a gente passa mais ou menos pelas mesmas coisas. Os desafios são mais ou menos a mesma coisa. Uhum. Vai... Diferir da altura hum. da vida, se é aos 20, se é aos 30, se é de manhã, se é à tarde. E da maneira que e chega. Da, mas e e da forma Ou porque parecido, algo, morreu é? alguém, ou porque perdemos um trabalho, ou porque ganhamos menos do que aquilo que achávamos que sequermos merecedores, hum. ou porque batemos com o carro, ou porque. E não é. Não vou dizer que seja. As coisas acontecem porque acontecem e acontece a toda a gente. Portanto, a gente pensa, epá, olha, no dia do meu aniversário, o, o óleo do, do travão do carro, vinha eu para um passeio de barco para celebrar com a família e tal, pumba, rebentou. Lá foi. Lá foi. E eu... será que o dia tem que estar tudo estragado por causa disso? Estraga um bocadinho. Estrago não um vamos bocadinho. pintar a cena claro. porque eu não consigo me desvincular das coisas assim dessa forma. Estraga um bocadinho. Mas, epá, olha, é o que é, portanto, bola para a frente. É, mesmo em Como tudo. o É, hum, olha, caminhar está toda uma em frente, coisa. Sempre sempre E, às vezes, isto é engraçado. Uh, é bom este de desequilíbrio e do andar para, porque, quando estamos em movimento, tudo flui, não é? Olha o sangue, se ele estiver parado, já foste. Ele tem de circular, olha o ar, ele tem de entrar e sair. Não, então, movimento para a coisa e depois logo se vê. E quando não estiver bem, dormimos, já sabe. Dormir <risos> e caminhar. Caminhar ou dormir. Sim, já já sabem. Eu fiquei aqui é no é telefone porque nós estávamos aqui a falar das eu redes sociais e próprio. tudo mais. Estávamos aqui a falar das redes sociais e tudo mais e um, pronto, eu vi uh, nas tuas redes sociais que tu tens uh, algumas fotografias a reagir a... Uh, frutas e, uh! e a, a, a legumes e portanto tu gostas mesmo de, de, de, do que a terra dá, não é, e, e fazes estas coisas maravilhosas, os, os biscoitos e tudo mais, portanto, tens aqui umas fotos muito interessantes e muito, e muito curiosas, a minha pergunta para vocês os dois é se pudessem escolher uma fruta ou legume para comer para o resto da vossa vida, qual é que escolheria? Ai, já passei por tantas, pá. Estou lixado, porque eu não gosto de fruta. ai eu adoro. Legume, vegetal. O melhor de todos Pai, é que é o que, pá, é com o jejé de é bom. É. Dá para fazer vários ali. Ai, coisas desculpa, é assim, um bocadinho insosso. Forma, forma. Mas dá de forma, para bem, a cozinha, pá. mas isso é já com lasanha de curgete. Já É um bom. Oh, é bom. É bom. Mas... assada eu gosto. É. Eu gosto, até. É qualquer coisa? O que dirias, ah, Catarina? Qual seria, eu diria, fruta mas ou Mas também legume? não sei. É muito difícil, sabes? Ah, pá, fruta. É tudo bom. Mas, olha, tenho que dizer que, que isto é tão engraçado. Quem me conhecesse, quando eu era criança, que não queria saber de legumes, não comia, detestava, eu queria era bifes com batatas fritas e um ovo estrelado. Ponto! Ah, boa, uma coisa sim, que eu detesto. É ai ah, eu adorava. Eu lembro de chegar a casa, vir da escola. Ai, mãe, estou com uma fome de leão. Eu comia, assim, um bifo a cavalo Rar. e tal. Ainda bem que vens com fome, que é caldeirada. Uh. <risos> Era logo, olha, então, acho que logo já campo. não tenho É que isso o pimpinelas, eu não suporto pimpinelas. Pimpinelas. não. Não suporto. chuchu. não. chuchu. Não suporto. Ai, a minha mãe todos os dias. Ah, xe, é é Ai, os dias, ah, xe, é pimpinelas. É, ah, é, é, ah, é, é, é forma como se faz. É forma Eu vou se se sei que estou na madeira. Já sei que estou na madeira. é da maneira como se faz. É a maneira como se faz. Ai, não, aquilo não sabe nada, desculpa. É a maneira como se faz, acredita. Mesmo no Brasil, quando eu estive lá no Brasil a morar, também só comem, chuchu. Incrível, é como na lampada podemos falar do uhum. profundo, podemos falar do filosófico, do, do filosófico, mas também de fruta e legumes. É. <risos> Olha, mas sabes uma coisa que eu acredito muito? Mais do que a escolha, é por isso que às vezes é um bocadinho difícil, a importância que eu dei a esses momentos de brincar Sim. é porque eu acho que com, com a comida, primeiro que tudo, a comida é o nosso primeiro medicamento, se pudermos dizer. Portanto, quem quer se cuidar, lá está a tal corrida para a saúde e não para a doença, uhum. a alimentação é uma, é, é uma das formas. É uma dos grandes E depois, pilares. a outra parte é, a alimentação também não tem de ser uma alimentação que seja cara ou que venha da conchichina, Sim. não é? Portanto, coisas que sejam locais, ainda para mais, isso porque aí é, é estamos importante. a ter duas vantagens, uma delas é porque Phew. <laughs> os nutrientes e os alimentos são muito mais ricos porque o nosso sol, por ser um sol uhum. vulcânico, ainda é muito mais rico claro. e porque estamos a ajudar alguém que o esteve a plantar também, portanto, se ajudarmos ali também o agricultor local, sempre é, é preferível. E a economia local está ali a mexer E depois, é a tal melhor. questão, muito ecológica o desperdício, em termos mesmo de, de gastos, coisas que vêm não sei uhum. de onde, mas isto foi um percurso porque eu também, ai, ah, vou comer isto porque é um superalimento e depois comecei a pensar é pá, mas este superalimento, só porque eu tenho o poder de compras, está a ser retirado alguém que no país dele é a única forma de sustento. Isto é justo, isto é um mundo justo. Sim, preciso ser um bocadinho inconsciente, tá então mas também nós estamos a pensar assim... nisso, ninguém come bacalhau porque não roubar. É? Mas vem lá está, morto. eu acho que tem de haver um equilíbrio. Sim, eu, não, estou, eu não, sou Atenção, não sou fundamentalista. Portanto, claro, embora caminho de um lado seja mais. As pessoas perguntam, e depois detesto rótulos. Ah, és vegan? Não, porque eu uso coisas de cabedal, está bem? Eu acho é. que sou contra o desperdício. Sou é contra aquela coisas, espetada sim. que seja só espetada de lombo. Ai. Os meus pais produzem vaca, têm uma vaca uhum. no pasto. Uhum. Portanto, a melhor, a melhor carne, por exemplo, a espetada nunca será a carne do lombo. É outra que é mais mas mas é mais saborosa. Por exemplo, eu digo isto e eu raramente como carne. Sou mas como... quando comes tem que ser a ah. melhor carne. Olha, vou-te explicar. Vaca. Eu como quando vou à casa dos meus pais. Porque assim, a minha mãe já sabe que as únicas coisas que eu vou comer será então a carne, porque é a produção deles. Hum. Portanto, ela cresceu ali e eu vejo a forma como o meu pai... Isso é bonito também ver. O meu pai que Sem sempre o vi trata, crescer com uma vaca. E ele... ele dá carícias à vaca e tudo mais, mas ele sempre disse. Isto tratamos muito bem o animal, hum. mas sabemos que depois ele vai ser o nosso claro, sustento. Exatamente. Mas temos de E para mim isso também é uma das crenças, em que uh, temos de dar graças muito àquilo que está a ser sacrificado para nós. Para nosso, mas é a natureza que assim o é, mas seja o que seja. Uh, e por isso, como, quando como carne, com isso eu gosto, gosto bastante, mas comprar para aí uma vez por mês, para aí. Ah, mas, é, mas é muito boa, mas é muito boa. Uh, vamos a, vamos lá. Já está-me a dar uma, uma foto de uma espetada. É. É. É. Mas nada de fundamentalismo: ai, ai, ai. Não Portanto, dormir não. ou caminhar, certo? Exatamente. A minha última pergunta, mas não é o fim do, do, do, da relampada ainda, porque vamos acabar com um joguinho que nós inventamos para esta temporada. Um tanto controverso. Atenção, um tanto controverso. Um mas vamos gosto, lá. A minha última ver. pergunta é sim, é uma filosófica. Um, vocês têm uma caixa de máscaras ou um interruptor? E quando me refiro a isto é, o um interruptor é aquele de, ok, eu sou eu, o mais pleno que eu sou, quando estou sozinho, quando estou com a minha família, com as pessoas que eu gosto, e depois tem um interruptor que muda para a pessoa que nós somos publicamente. Ou é mais a caixa de máscaras que, quando estou a nível profissional, tenho uma máscara, quando estou com a família, tenho outra máscara, quando estou comigo, estou sem máscara. Como é que vocês diriam que vocês se apresentam ao mundo? Eu com o sou... interruptor ou com as máscaras? Eu sou um interruptor, mas só com ONU. Só com ONU? Só com ONU. Mas é, é mesmo verdade, eu não consigo ser uma pessoa para os meus pais e uma pessoa para os outros. Eu sou uma pessoa sem filtros, quer dizer, tenho uns filtros, mas uh, está tudo aqui. Capricornianos são assim, uh, com acidente em Capricorniano, em Capricornio nem é mais. Uh, não consigo ter uh, duas caras, digamos assim. Eu estou sempre em on o que eu sou para os meus pais, sou profissionalmente apesar de a nível pessoal sou muito tímido, as pessoas não acreditam quando eu digo que sou ator e digo que sou tímido ah, és tímido, está bem, está não, sou extremamente tímido mas não tenho filtros naquilo se eu acho que aquilo não está bem, eu digo direto sou muito direto, pode magoar a pessoa uhum. mas pelo menos fica a consciência limpa porque eu disse agora não consigo pôr on e OFF Máscaras, muito menos. Muito bem, então. Só em, em palco. Só em palco, só a, só a criar é personagens. Só, só Olha, posso dizer que sou eu, mas eu sou camaleão. E gosto de ser camaleão. Uhum. Ou seja, eu. eu eu nunca, eu nunca sou não eu em diferentes situações, sim. sou sempre eu, é mas adapto-me em muitas situações Exato. e adoro essa faceta, eu adoro isso, porque não é forçado. Acho que essa analogia do camaleão é melhor para descrever a caixa de máscaras, é, exatamente. Não sim, é sim, bem sim. máscara porque não é, ai agora sempre. calha melhor esta máscara, uhum. não é isso, é porque consigo, faz uhum. mais sentido. Eu acho que nós temos de fazer muito rapport com as pessoas e com o momento que estamos, uhum. é natural, imagina, se eu estou a falar, falar com valhote, que tem outro tipo de cultura, eu vou é. falar de uma determinada assunto. Se eu estou Sim. com outra pessoa, vou estar de outra forma. Se eu estou... Eu, eu mudo muito, muito. Agora, um, também eu sou muito aquilo que as pessoas pedem de mim. Claro. e isto tem sido trabalhado porque embora eu seja como sou, e é sempre muito bonito nós dizermos ah, eu sou o que sou, como sou mas acho que nós todos temos de ser trabalhados também porque existem defeitos ou facetas nossas que podem ser melhoradas uhum. para que possamos estar melhor uns com os outros e eu tenho tentado tentar trabalhar muito nisso sem perder a minha, o meu lado genuíno claro, claro. No entanto, os ideais que... têm que estar sempre lá presentes Sim, sempre. mas eles também podem mudar e está tudo justo se mudar, eu sem... acho Sim, que ter essa não temos ter a vergonha de dizer olha, mudei, mudei a forma de pensar porque achava que era assim, era assim e eu posso dizer que um, quando era um miúdo eu era muito impulsiva hum. e sei que essa impulsividade às vezes podia magoar também muitas outras pessoas então temos de pensar, ok podes ser quem tu és mas achas que estás no direito de magoar os outros então aí já começas a pensar hm, se calhar vou melhorar este aspecto em mim e de que forma, não é deixar de ser quem sou mas se calhar pensar, ok se eu disser isto vai ajudar se eu Talvez não disser, não vai ajudar. Se eu a também. forma como, como se, se, se, se diz, diz exatamente para ajudar ou para não ajudar, isso sim pode fazer. Agora, se tenho menos tolerância com algumas pessoas, por exemplo, tenho, no sei familiar, tenho muito menos tolerância com os meus pais. Isto é uma pólvora. Então, com o meu pai, por exemplo, que nós temos um feitiço muito parecido. Então aquela pessoa compreensiva, assertiva, que sabe o que diz, desaparece que ele fica a ti, porquê? Porque acho que quando nós gostamos muito também das pessoas e queremos ajudá-las, é que e depois irmos. temos aquela tendência de achar que nós é que sabemos a resposta e a solução para mas as pessoas. Mas isto é o melhor para dar. ti, não faz e o outro lado não, vai... não vê, e como é que é possível não <risos> ver? E, então entra, entra em choque, mas uhum. isso é só expressão de amor. A vantagem de quando acontece com essas pessoas é que nós sabemos que podemos explodir, dizer as mas coisas. Mas está tudo bem mas está tudo bem, estão lá, porque o que une é o amor, não é essa discórdia. Acho que às vezes o mais importante é, podemos dizer na mesma as coisas, o mesmo que me magou, mas realmente aquela pessoa, isto tem sido a aprendizagem para mim deste ano, final do ano 2021, início de 2022, Dia é, mesmo que alguém nos magoe, mas se essa pessoa for realmente importante para nós, acho que perdoar é o mais importante e seguir em frente. É preciso ser uhum. muito forte também para perdoar. Mas, se, mas ganhamos mais, quando são amizades que valem a pena condição uh, família que vale a pena, mais vale nós aceitarmos e trabalhar muito para depois quando estivermos com a pessoa, porque eu, às vezes as coisas são tão curtas e hum, é melhor sim. nós… Eu também aprendi a ser como sou porque eu, eu saí da Madeira aos 18 anos. Comecei a viver sozinho aos 18 anos. Não sabia cozinhar. A primeira vez que cozinhei pus três chávenas de arroz e uma d'água Imagina, cabia pegando fogo. Hoje em dia, cozinho frito? de tudo. Ah. Faço rojões à, à, à, à minhota, faço tripas à Mola do Porto, faço tudo. Uh, isto para dizer o quê? Que a minha relação com as pessoas, cada madeira, mesmo a família, foi-se desligando. Uhum. E fui-me moldando, fui obrigado a moldar-me e obrigado a sobreviver. Porque sempre morei sozinho, desde os 18 anos. Os, uh, aos 24 comprei a minha casa, e moro sozinho, uh, já me casei, já me divorciei, mas sempre morei sozinho. E aprendi a é voltar... a melhor coisa viver sozinho. É, é. <risos> Neste Depois. momento para mim não, não é assim por causa do, do problema, mas vou voltar a morar sozinho porque eu já não consigo conviver com outra pessoa. Já não é a mesma coisa. Eu gosto imenso dos meus pais, adoro os meus pais. Mas se eu vejo que há alguma coisa que não me encaixa, eu prefiro ir para, para, para a minha casa um do que confrontá-los, exatamente. Olha, Ter sabes, os que em relação aos pais, isto é engraçado, que à medida que. Uma coisa que, nós, que eu não percebia quando era mais nova, mas à medida que vamos crescendo, depois vamos percebendo o porquê das perspectivas, às vezes, dos nossos pais, que de facto realmente só queriam ou só querem o melhor para nós. Só uhum. que na rebeldia daquilo que nós vamos conquistar o mundo, ainda hoje em dia assim o é. Começamos a perceber que afinal eles. Por isso é que eu digo, quando mesmo que nos magoem, quando na base está é o amor, atenção, amor que bem não é, não conseguia falar em violência, claro, não é, mas exatamente, nada exatamente, é isso, exatamente. não é no sentido de, olha, bate-me e eu gosto de ti, não é não, isso. Não, não, não, de tudo, é, atenção, é... atenção. Os meus morning, pais souberam com uma semana de antecedência que eu me ia embora não. para o Porto, foi assim, é. tipo, para a semana vou-me embora, e eles, uh... para onde? Sim. <risos> foi assim onde um, um bocado, cabo... eu era, de ideias fixas, tinha que ser aquilo, e assim, e olha, tirei-me muito bem uh, incrível incrível conversa muito obrigado mas antes de Já terminarmos acabou. não não o jogo o joguinho, joguinho final ai meu deus ao tá final disto? é muito simples o jogo Esta é vida um tanto é controverso nossa. um tanto controverso atenção o jogo originalmente chamava-se fazias ou não fazias mas uh, vamos rebatizá-lo e estamos a rebatizar de cada episódio que é vai ou não vai vai Bora. Vai, calma, vai. não sabe o que é que vai, não vai Então o que é que é Eu vou mostrar-vos quatro fotografias De personalidades Conhecidas Ai. Só que com o sexo trocado O género trocado E vocês olham para a fotografia e diriam Se ia ou não ia Em que sentido? O sentido está sentido sentido, O sentido está o, o sentido está Aqui Certo? Portanto eu quero apresentar-vos a Fernanda Pessoa. Uh, vai, sem dúvida. Vai. Vai. Vai só por ser Vai pessoa. ou não vai? Só por ser Pessoa. Eu, eu não vejo nada. <risos> não. Não vai. não vai. Não vai. Não vai. Fernanda Pessoa que que só há um. Ah, Fernanda Pessoa. Ah, sim. ah vai. Fernanda Pessoa é. só há um. Vai direto. A Fernanda Pessoa ia, mas não ia para o Edgar. Fernanda, Fernanda pessoa, pessoa só há um. Só há um. Por só há um. É. Pessoa só há um. Ai, mas sim. se eu pudesse ter olha, uma réplica, é levava! Hum. Não sei se ela escrevia tão bem como eu. Hum. Não importa, desde que te assim algumas coisas. Ainda vai sim, uma foto sim, para a, a mim, mesmo, mas uh, Segunda personalidade. Um... Para que consteu, para casa de Dor Fernando Pessoa? Também eu. Muito, muito, muito, muito. muito mas E, bem, e, mais e mais olha, da ele, ele o tal exemplo, lá diferença. está tantos heterónimos e sempre a mesma pessoa. Ah, é verdade, é verdade. Mas, lá está também esta questão e das aquela ligação com a natureza e um com as coisas. É. O okay. segundo é o Cristiano Ferreira. Eu a Cristina, oh, a Cristina, Não! não. Ferreira! Não! não. Está muito feio! Cristiano Ferreira! Coitada da Cristina vi. Ferreira! Desculpa! Lá que... está aí um timbre, uh, com o timbre dela, com essa cara... Não! Uh. Não, não dava! Não. Mas olha, sabes Cristiano como, Ferreira! Não. Sabes uma coisa? Eu comecei a admirá-la há uns tempos para cá, no sentido de... Eu não, não, não costumo ver os programas dela, mas vejo algumas coisas nas redes sociais e comecei a uh, página Funcionar num sentido do percurso de alguém que luta, que quer, tem um objetivo e vai seguir em frente e não tem medo, e isso é bom. Mas essa pessoa não levava assim para casa. Não é pela, pela voz. Ferreira, que pela, pela cara. A Cristiana é, Ferreira, é Ferreira a cara. sim. A Cristiana é. Ferreira sim. A Cristiana Ferreira A conta bancária assusta. dela sim. <risos> o resto não, não. Claro, claro. O que até assusta, pá. A terceira, terceira pessoa. Sabe o que é que a minha avó diz? Nascer na noite dos turvões. Ah, <risos> Que adora a minha oh, avó. Essa é a uh, essa, essa é essa está tá boa. <risos> Apresento-vos a Josie Berardo. Uhum. Ai, minha. Uhum. Tem mais beijos na cara? Ah. Josie Berardo. Está é assim, a cuidar oh, já. Mas, uh, Josie Berardo está com a sua idade, claro. Uma... Uh, Pinto olha, o, o cabelo melhor que Berardo, sim. Olha, obrigada. Ainda da fundação dele, ainda recebi uma bolsa quando estava a estudar. Sim. Ainda te vão então tirá-la. Ainda vais porque ter que devolvê-la. Mais... <risos> ainda te vão 16. obrigar a devolvê-la. É, Olha como eu também recebeste. Ah! Oh, então ia, Josie, ia, ia. Não, não ia. Não. Não. Josie. Josie não, não ia. A Josie não, não ia. A, Josie então, não ia. a mim sim, porque preferia ela do que eu. Sim. É para essa lógica. Por aí ia. Mal, e a coleção. Mal. Eles vão ver a coleção do Essa sim, essa sim. E para finalizarmos, e já que temos aqui a voz do Aladinho, de 92, Pronto. em 2019 uh, saiu um filme, live sim. action. E, e temos... vai sair outro, em 2022. Ok. Uh. Não sabia. Ficamos <risos> a saber agora. É a primeira mão. Ficamos a saber yeah. agora. Uh, Mostro-vos aqui a atriz que já digo o nome, a atriz que passou a ser ator agora com esta transformação, a atriz Naomi Scott, que faz de Jasmine o jismi. O Jasmine ia, oh, e, e o jasmim oh Eu adoro que que coisas. Eu não sei o original, peço desculpa. Pronto, também não, não interessa. Jasmine. É o jasmim é a primeira impressão. O Jasmine Jasmine ia, ia e. Com aquela carinha. Não, mas. O jasmin não ia. Gosto desses olhos. Gosto dos olhos. É será que Demasiado que filtro. Demasiado filtro. Uhum. Demasiada Parece, ma ma maquilhagem. Maquilhagem. maquilhagem. Está muito limpinho. Não, não. O ah é. oh, Eu acho que. A jazzmania. Ele... ele tem os que lábios é, bonitos. É tem os lábios bonitos. Uns lábios, aqui uns olhos. sim, e... vermelho. Carnudo, é, se não calhar. Se calhar aí. Se calhar aí. Eu gosto. Eu Muito gosto. Bem. Não foi assim, bem. Afinal, final correu melhor do que eu estava à espera. Uh... Mais, mais uma bom. vez, muito obrigado por terem aceito o, o convite a estarem aqui comigo e a, terem, a termos esta conversa maravilhosa, eu fui, acho que foi enriquecedora lá para casa, foi Enri, certamente enriquecedora para mim. Para a semana e, vamos ver, se é, não estou preso. Olha, mais caralho, temporadas, caralho, mais, caralho, mais temporadas, temporadas para ti. Mais temporadas, eu pronto, vou brindar é. com este vazio, que estava de bom. <risos> e <seguinte>, sucesso. <aí>, <risos> uh, sucesso para toda a, e a gente. para a a equipa. A equipa, não é? Para uh, os vossos projetos e para o vosso futuro obrigado. também. Uh, e para o futuro de Arrampada e do, da cultura e do, para o futuro de toda a gente. De toda a gente. Tu, toda a gente. Ah, eu uh, mão, muito mas obrigado, mais. Mas... Vamos fazer... como é que é? é? Vamos fazer, fazer, ah! ah! fazer pessoas felizes! Vamos <risos> fazer pessoas felizes! Mais uma vez um obrigado a JNB Jane, Jane Botânico, Johnny Walker, uh, Bioforma, Tulipa, Estúdio 21, Zoz, Andrea, Alex e toda a gente que faz isto acontecer um obrigado especial a todos vocês e até à próxima Relampada